Já conversamos com ela sobre o projeto Lobo Games no ano passado, conversamos esse ano sobre o ateliê pedagógico bilingue, já conversamos também na revista da extensão, entrevistada da última edição da revista, e hoje na verdade não vamos conversar sobre nenhum projeto especificamente de extensão, claro, vai se tratar sobre esse assunto também, uh, mas especialmente sobre um tema que ocorreu nas últimas semanas, que é a redação do Enem 2017, que tratou da questão da acessibilidade para a comunidade surda, que foi muito comemorado esse tema pela professora Liliane e por todos que trabalham com isso. E a gente vai debater justamente essa questão, a importância disso, a importância dessa inclusão que, enfim, começa a se tomar um pouco mais de conscientização por parte das pessoas a respeito desse assunto tão importante. Professora Liliane, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui contigo de novo, sempre é um bate-papo agradável. E em especial esse, é, onde a gente está comemorando um fato extremamente importante. Um fato é tão político. difícil comemorar boas notícias <risos> hoje em dia, né? Principalmente hoje em dia, assim, dado a essa, esse momento tão triste, da perda de alguns direitos tão importantes, e a gente teve nesse mês um, um movimento tenso com relação à própria questão da redação do Enem, né? Vocês acompanharam a questão da... da, do, da dos direitos humanos sendo esquecidos, dado que a discussão do não zerar é, é, foi pautada a partir de um princípio de um processo que cabe tudo e pode tudo, então a gente estava muito preocupado com a temática geral e com medo do que poderia vir Sabendo que a gente está num momento tão tenso com relação aos direitos humanos Foi uma boa Quando... surpresa é, Então, é, tem, um, é, tem uma, uma história desse movimento junto ao INEP, do movimento surdo junto ao INEP Pautando a questão da acessibilidade da prova né? Há três anos tem ações civis e ações judiciais junto ao INEP para que a prova seja feita em Libras Algumas universidades, quando antes do, do do Enem Ter adotado o Enem, como a Universidade Federal de Santa Maria Já faziam provas com acessibilidade plena O candidato recebia a prova em língua de sinais gravada Então ele tinha autonomia para lidar com as questões Da forma com que ele quisesse, responder qual que ele quisesse Diferente da presença do intérprete em sala de aula da prova Que é um para todos Então essa foi uma ação em que três anos veio se tensionando. Mas antes disso, é, é importante destacar que a gente tem um movimento é, que é, construiu uma história desse reconhecimento da língua de sinais como língua do território brasileiro. Né? A gente tem, é uma língua muito antiga, obviamente, mas falando na questão da legislação, do dado legal. Essa língua é oficializada no país em 2002, então é uma língua desse território, da população... Há 15 anos o Brasil é um país bilíngue. Há né? 15 anos? Oficialmente, digamos assim, Sim. porque, enfim, é uma língua que vem da Idade Média e talvez ainda antes, né, como registro. É, 2002 se oficializa, 2015 se regulamenta e se cria, inclusive, disciplinas nas cursos de graduação a gente sabe, a gente tem consciência que uma disciplina, aqui na URGS é uma disciplina de dois créditos, não vai habilitar ninguém para dar conta da língua, mas cria um espaço de conversa sobre o tema. Então, em 2002, depois nós tivemos 2014 o Plano Nacional de Educação, onde tem a meta 4 que aparece, questão de educação bilingüe, nós temos em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão, que ficou 10 anos no Congresso sendo discutida, e que fala da educação bilingüe, é tem essa história, mas mesmo assim é, não se esperava um tema tão pontual e específico né? nem pela, pela comunidade surda Então, o, o, o que aconteceu domingo foi um um, um, um evento tão importante que de, a gente usa muito na na educação e na área das humanas um termo chamado empoderamento né? que empoderamento significa dar voz, dar vez, dar lugar para essas comunidades tão silenciadas e foi o que aconteceu, então é, eu estou absolutamente feliz com esse fato, sabendo da, do, da fragilidade e da dificuldade de muitos candidatos escrever o tema, não por uma questão sua, por uma questão de não formação desse tema dentro dos espaços da escola. É, mas, por outro lado, a gente é, reafirmando e, e, e se energizando para continuar Pautando isso por dentro das escolas Como é o caso do ateliê pedagógico, que a gente conversou mês passado Sobre o projeto em que as, as crianças surdas estão indo para a escola de ouvintes Brincar entre si, ensinar a língua entre si, compartilhar E se essa experiência ela for criando corpo Nós vamos ter a língua de sinais de uma forma menos estranha é, Para a comunidade ouvinte Houve realmente muitas reclamações De candidatos de que não Conheciam o tema, não se sentiam aptos A falar sobre o tema Embora a prova tenha dado textos Que minimamente subsidiassem uh, Enfim, o desenvolvimento de um texto Argumentativo Isso É uma prova de que ainda A gente está engatinhando nessa questão E que é realmente importante se tratar desse tema Desde antes de entrar na faculdade né? Com certeza É mesmo a gente fez uma história aqui de 17 anos, que para o tempo histórico é um tempo curto para as transformações sociais mais é, permanentes. Mas a gente, é, prestando atenção no que os surdos falam sobre suas histórias, é, a gente está muito atrasado, né? Porque a gente... É, é só acompanhar agora as postagens Nas redes sociais da, da, dos surdos Falando uh, do que significa isso Para uma vida sempre uh, Negligenciada e excluída Nos espaço da escola Sempre o seu lugar era Depois, a sua língua não aparecia A não aprendizagem Então E só por isso basta esse enfrentamento Do tema, para que as pessoas Olhem e prestem atenção E eu tenho dito isso, assim, bom, ok Há uma fragilidade, alguns candidatos não ouviram falar do tema, mas pode ter certeza que a partir de agora eles vão pensar sobre isso e, e se dar conta que esse universo é múltiplo e plural. É, claro que a gente tem uma questão de formação geral na escola, esse é um dos temas, talvez se a gente fosse falar sobre uma temática outra tão específica, também isso não apareceria é, no texto do, do, dos candidatos. É, então, acho que por aí valeu essa experiência, é, por coincidência, eu tenho um filho que estava fazendo Enem e ele não conseguia acreditar que aquela era uma questão, porque ele Deve ter muito não na aguentava redação. mais ouvir isso, há 17 anos ele escuta essa história dentro de casa, é, mas é um adolescente, então assim tem, os adolescentes têm o seu tempo também para lidar com questões. Só que a gente precisa pensar que isso está dado desde a infância, desde a educação infantil E nós temos um compromisso como faculdade de educação Como formadores dessa área De é, multiplicar esse, essa formação por dentro das escolas de ouvintes E pode contar que com esse fato a gente cria mais força ainda Para levar essa língua de sinais e esse, esse conceito de diferença surda como cultura e como língua E não como doença, patologia, cura para essa formação dos nossos futuros professores. Você perguntar justamente uh, a respeito da formação. Essa redação uh, pode, de repente, esse fato de haver na redação esse tema, pode, de repente, pautar as escolas de ensino fundamental e médio a começar a tratar com um pouco mais de cuidado isso? Eu me formei no ensino médio há 17 anos, eu não sou mais tão guri. E em nenhum momento do meu ensino fundamental ou médio se tratou de libras ou qualquer coisa semelhante. Será que esse pode ser um pontapé inicial para que isso se desenvolva um pouco mais, para que tenha um pouco mais de cuidado em relação a isso? Eu acredito que sim, tem, tem um fato que é esse resultado da, do decreto que oficializou e que os nossos alunos estão fazendo na graduação à disciplina, eles vão para a escola e não atuam com a disciplina, obviamente, mas eles já sabem que isso existe no mundo e quando eles receberem um aluno surdo ou quando isso aparecer na escola, eles tratam com outro, de outra forma. É, só para dar um exemplo, segunda-feira, quando eu estava chegando no pátio da Faced, muitos alunos... Da graduação, fizeram libras com diferentes professores Vieram comemorar Alunos ouvintes, vieram comemorar assim, Lembrei da disciplina, lembrei disso Então, mesmo não dominando Eles eles, eles comemoram esse fato também é, Uma outra questão importante É que desde do Plano Viver Sem Limites Foi é, constituído e construído um projeto pedagógico De uma formação de graduação chamada Pedagogia bilíngue que é um curso que vai ter início o ano que vem, então, ele, ele vai acontecer em 12 polos no Brasil, 12 universidades, uma universidade é a URGS, vai sediar um curso de graduação de 4 anos em formação bilíngue para professores atuarem nos anos iniciais. Então, a gente tem essa formação, que é uma formação mais específica para dar suporte às escolas e já temos desde o é o segundo vestibular. Do curso Letras Libras, vinculado ao Instituto de Letras, que forma aí professores na cadeira de Libras. E isso vai começando é, colar nas escolas, chegar nas escolas aos poucos, é, pequenas revoluções diárias que possivelmente vão dar para a gente daqui a 17 anos uma história má, diferente do que é E na universidade? Porque a gente deveria ter, obrigatoriamente, né? não sei se é, se é a sua opinião também, uh, uma formação mínima que seja... Uh, Bilíngue, em libras, enfim Porque todas as áreas, de certa forma Precisam se comunicar com esse público né? Para dar uma palestra, enfim Existe algum tipo de perspectiva uh, Que possa se considerar Que saia a partir de agora A partir de, desse, que realmente foi um marco isso né? Nós temos nas licenciaturas Acho que nós temos 17 licenciaturas Na URGS, que é obrigatória a disciplina Todas tem no, no seu currículo Oferecida pela Faculdade de Educação as, os bacharelados, nós temos um... um 40% dos bacharelados já incorporaram nas suas grades curriculares a eletiva E isso tem aumentado cada semestre Eletiva sim, comunicação social, eu, tem, eu tenho certeza de que tem sim, E tem a gente está tendo uma adesão das eletivas impressionante A gente tem 37 turmas de Libras, com mais ou menos 30, 35 alunos por turma e além das, das humanas A gente tem recebido alunos das, das, Dos cursos mais duros Digamos assim, das engenharias Tem buscado as, a disciplina E o que tem nos, nos encantado É a área da saúde Porque a área da saúde sempre foi Uma uma ruptura com a educação A gente teve questões divergentes né Por um viés da, Do lugar da patologia Por um viés cultural A gente consegue nos últimos anos a Fazer uma aproximação os alunos da medicina e da, da, de outras áreas de enfermagem da saúde coletiva têm buscado a disciplina de libras fono é um curso que a disciplina é obrigatória então é, educação física no bacharelado incluiu como obrigatória então tem alguns movimentos bem importantes alguns alunos talvez busquem a disciplina de libras para dar uma relaxada sem assim, mesmo é bom aqui mas aí eles eles percebem que o negócio não é tão simples né? Vamos, vamos pensar que aprender uma língua, sinais é como aprender uma língua estrangeira Talvez com uma questão ainda maior que é, é uma modalidade visual, que não é uma modalidade auditiva Então o um recurso de aprender uma língua é um recurso que não é tão simples No entanto, aqueles que se encantam se transformam depois em monitores, em alunos de projetos de extensão, pesquisa E nós temos... Três ex-alunos da disciplina de Libras que hoje estão terminando o doutorado na, nesta área. Inclusive, um é intérprete, fez concurso intérprete da URGS. Então, da hora da matemática! É, esses esses essas conquistas vão sendo extremamente importantes. Na verdade, como qualquer língua não, ou quanto não é o falante é, natural, digamos assim, como se fosse uma língua estrangeira, a pessoa precisa ter o primeiro contato para saber se vai. Né? Então, acho que a questão de ter uma disciplina que seja já já é um, um fomento bem importante nesse sentido. Exatamente. Né? É... A ideia é que a gente consiga é, constituir cada vez mais um espaço chamado espaço bilíngue, principalmente na Faculdade de Educação, porque nós temos hoje oito professores efetivos surdos na faculdade. Então, nós temos colegas surdos, é, temos alguns servidores, temos professores e nós precisamos, então... É, temos o recurso do intérprete, que é o nosso nossos colegas que atuam nos espaços de reunião, mas nós precisamos cumprimentar nossos colegas nos elevadores, tomar um café, bater um papo. E isso faz com que a gente também tenha essa perspectiva. Mês de setembro, a gente fez um evento Setembro Azul, que é um mês de comemoração do Dia Nacional Internacional do Sul, e a Faculdade de Educação pautou o mês inteiro com ações e atividades. Isso para... Os colegas da faculdade também é um fato, porque não é porque a gente tem a disciplina dentro da faculdade de educação que isso está bem resolvido dentro da faculdade de educação. Né? Isso a gente vai construindo sempre numa, numa tentativa de cada vez mais ser plural e diverso. Muito bem, Liliane Jordani, professora da faculdade de educação. Uh, muito obrigado pela entrevista e enfim, parabéns para ti para a comunidade surda, para vocês que lutam tanto por essas questões, eu imagino que deva ter sido realmente uma, uma grande vitória essa redação do Enem aí, ocorrida no início de novembro. Muito obrigado fico super curiosa para saber o que está sendo escrito, foi escrita nessas redações, mas torcendo que a gente siga nesse caminho do reconhecimento da diferença. Imagino que teu filho tenha ido muito bem na redação. Espero que sim <risos> A extensão em foco de hoje fica por aqui